Oi oi, eu sou o Dazai Bom, no vídeo de hoje eu falei de novo Que eu tinha falado que era Um de youtuber Eu tô aqui para gravar para vocês mais um vídeo E talvez hoje, talvez amanhã, talvez depois de amanhã Eu estou para explicar sobre um negócio que eu gosto muito Speedrun Speedrun pra quem não sabe eu vou precisar. Speedrun para quem não sabe É quando você pega um jogo e tenta zerar ele o mais rápido possível né? dependendo do jeito Pode ser usando bug, pode ser usando bagulho Pode ser usando hack, sei lá Deve ter categoria. E tem speedrun de tudo. E existe speedrun de tudo. Não especificadamente de zerar o jogo. No vídeo de hoje eu quero apenas explorar todas as speedruns que tem de Minecraft. Eu não sei quais são, só comecei a gravar. Então, vamos pesquisar. Então, assim, nas categorias de Minecraft, as mais conhecidas são a Set Seed e a Randall Seed. Inclusive não tem nenhuma de Set Seed. Esse me ver. Set Seed, no caso, seria basicamente uma Seed setada. O que é uma Seed, uma Seed no Minecraft é um mundo. Eu consegui explicar esse negócio de um jeito horrível. Mas assim, basicamente uma seed é. Uma série de números que você coloca no seu gerador de seeds, que aí você colocando essa série de números no gerador de seeds do Minecraft, vai gerar um mundo com a estrutura da seed. A seed é como se fosse uma semente do mundo, que você pode pegar a seed de um mundo e gerar outro mundo com a mesma seed, que vai ser a mesma estrutura. Obviamente vai ter gente que estudou essa seeds e sabe onde está qualquer coisa. Qualquer coisa. E bom, aqui também tem as versões do Minecraft, que isso não influencia em muita coisa. Ah, não influencia, sim. Basicamente, essas são as categorias, a categoria Fat Seed, Randall Seed, também tem as versões. As versões influenciam no combate e outras coisas. Oi, bom, eu tava muito nervoso por algum motivo na hora que eu tava gravando isso daí, e eu fiquei errando várias explicações, como vocês viram. Então, eu queria explicar as diferenças entre o combate da 1.8 e da 1.9. 1.9, incrivelmente, por algum motivo, o Mojang achou que seria uma boa ideia deixar os machados darem um dano absurdo a mais do que espada Um machado de pedra Consegue dar o mesmo dano Que uma espada de diamante Que é um dos itens Considerados melhores do seu jogo E também Tem o sistema de escudo O elytra E o sistema de crítico Por algum motivo O Mojang Decidiu mudar O negócio De ficar apertando Muito no mouse Pra algo mais e estratégico e lento, na versão 1.8, dá pra você usar Fishing Rods, ovos com e etc. Não sei se ovos com projetos ainda dá pra usar, mas Fishing Rods provavelmente não. E bom, não sei se vocês sabem, mas existe uma versão demo no Minecraft, né? caso você queira logo jogar sem ter uma conta. E assim, tem gente que é louco o suficiente pra tentar zerar na versão demo. Eu não sei porquê. Bom, como é que eu faço uma speedrun normal? Do jeito normal. Temos o um número A, o um número B e o um número C. O número A sugere que você quebre uma madeira. O número B sugere que você também quebre uma madeira. O número C também sugere todas as cima. E se você disse alguma dessas opções você está errado. A primeira coisa que você vai fazer é achar uma vila. Que no caso é muito difícil. A maior parte do tempo quando você quer fazer um speedrun provavelmente é só gerar no mundo. Ok, vem aqui um jogador criar um novo mundo. Mais opção tá... Ok, agora tem que ver as coisas da CID, que eu não tinha visto. Provavelmente eu não tá querendo abrir. Ok, agora eu acho que abriu. Caramba, qual é a tecla que faz aqui funcionar? Ah, tive uma ideia, peraí. Ah, eu, eu sou muito idiota. Só deixar em tela cheia, ficar vendo o meu segundo monitor. Ok, começou é seu contato. Ok, ok, ok. Eu não sei o que eu vou fazer, eu só sei que eu, pra mim vem aqui na vila. Eu não sei o que eu vou fazer no vídeo, cara. É pra pegar essas camas, também importante. É importante aqui também, porque a gente precisa de comida. Vamos lá, rapaziada, vou pegar o recorde Mundial. Ok, vem pra cá. e okay, baú bom. Não sei como é que faz para pra pular tá mais rápido Só vamos, rapaziada. Só vamos. Passei aqui. Nossa, vamos lá. Pega a tocha. Eu seja útil. Bota a galinha. Opa. Oh, vem cá. Vem cá, galinha. Ah, vamos vai. Ver. Também, então vai. Ok, ok. Pega isso daqui. É importante. E ter pegado a flor. A flor ser útil. Tem baú? Aqui, hum. acho que aqui não tem baú. Ah. Vou pular daqui. Acho que essa daqui é a última casa, não é? Ok, ok, agora a gente pega Tem que pegar madeira, pega esses troncos Eu tô supondo aqui, não faz isso em casa Eu sou doente, cara, ah, doente eu vou falar muito forte eu Sou idiota Ok, ok, que... Olha ah, a casa do ferreiro, tem uma um, ferreiro A casa do, do ferreiro foi nerfada, velho Ali, ah não, aquela ali é a casa do ferreiro Nossa era, era isso, era isso. Ok, ok, eu vou pegar... Eu não peguei madeira. Vai, pega a cama, pega a cama. Eu vou terminar o vídeo por aqui, porque a gravação corrompeu, é isso. Eu... <risos> Enfim, se tu gostou, deixa o like, que é pra ajudar nós a comprar ração. <risos> E, sei lá, se inscreve, compartilha, faz esses bagulho aí, se tu quiser. Obrigado por assistir.